Cores do mar Festa do sol Vida é fazer Todo som brilhar Ser feliz No teu colo dormir E depois acordar Sendo seu Colorido brinquedo De papel machê Cores do mar Estado do sol Vida é fazer tudo som brilhar Ser feliz No teu colo dormir E depois acordar Sendo seu colorido Brinquedo De papel machê Dormir no teu colo É tornar a nascer Violeta e azul, outro ser, luz do querer, não vai desbotar Lilás, cor do mar, seda, cor de batom, arco-íris, crepom, nada vai desbotar Brinquedo ser violeta e azul, outro ser, luz do querer, não vá desbotar, lilás cor do mar, é da cor de batom, arco-íris crepom, nada vai desbotar, brinquedo de pão, Brinquedo de papel machê